Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos estudar sobre o processo de coagulação do sangue. Nessa figura que estamos vendo aqui ao lado, é uma representação do sangue. Mas o que é o sangue? O sangue é um líquido vermelho, viscoso, né? que circula nas veias e artérias, transportando nutrientes, gases e uma porção de células. O sangue ele é vermelho por conta da presença de uma proteína específica, né, chamada de hemoglobina. Essa proteína, então, deixa o sangue vermelhinho, que é como nós estamos vendo aqui nessa figurinha. Podemos encontrar muitos tipos de células no sangue. Hemácias, que são as células responsáveis por transportar o oxigênio e o gás carbônico, que é essa célulazinha vermelha que nós estamos vendo aqui, tá? Isso aqui é a hemácia. Também temos outros tipos de célula, como as plaquetas, que aqui nessa figurinha está representada pelas... É, essa celulazinha menor aqui, também vermelha, tá? Isso aqui é a plaqueta. Também temos as células de defesa, que aqui está sendo representada por essas células brancas, são as células de defesa. E também o plasma, o plasma é constituído por água, proteínas, hormônios, sais minerais e muitas outras substâncias. Por isso, o sangue é tão importante, ele é composto por uma série de células, é, de plaquetas, e o plasma, né, que carrega água, proteínas, hormônios, sais minerais, uma porção de coisas que é carregada para o corpo todo. E o mais importante ainda também, que né? é importante destacar, que as hemácias transportam o oxigênio e o gás carbônico, que são muito importantes na nossa respiração. Mas enquanto a gente se machuca, a gente faz lá um cortezinho no dedo, cai no chão e rala o joelho, o que, que acontece? Bom, nessa figura aqui, essa parte mais de cima, que nós estamos vendo aqui, ó, em todas as figuras, esse pedacinho aqui, é a pele da gente, tá? E esse pedacinho que nós estamos vendo aqui, que parece um tubo vermelho, é o vaso sanguíneo, tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente se machuca, a gente rompe o vaso sanguíneo que estava ali pertinho da nossa pele. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é um rompimento do vaso sanguíneo. Quando a gente rompe o vaso sanguíneo, acontece das células que estavam passando aqui, né, aqui por dentro do vaso sanguíneo, elas começam a sair, tá? por onde aconteceu a ruptura, né, o machucadinho lá no vaso. E a gente começa, então, a perder sangue, né? ocorre um sangramento ali. E aí, o nosso corpo desenvolveu né, uma medida muito inteligente para conter esse sangramento. Esse, essa medida né, ela é chamada de coagulação do sangue. E como isso acontece? Aqui, nós estamos vendo aquela, aquele outro tipo de célula, né? as plaquetas. As plaquetas elas com, começam a se acumular na onde havia rompido o vaso. Então, onde aconteceu o machucadinho aqui, as plaquetas começam a se aglomerar. Quando elas começam a se aglomerar, elas recrutam, recrutam uma porção de proteínas, como o fibrinogênio, que é um tipo de proteína, e o fibrinogênio começa a se acumular junto com as plaquetas aqui nessa região onde aconteceu o machucado. Quando junta as plaquetas com a proteína do fibrinogênio, ele forma como se fosse uma redinha, tá? Uma redinha ali no seu machucado. E essa redinha vai impedir que as células consigam sair. Dessa forma, a gente consegue, então, né? O nosso organismo consegue reduzir bastante ou parar totalmente um sangramento, que é o que a gente estava vendo aqui. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo, né? Todo o conteúdo do sangue vazar aqui para fora do corte, né? Acontecendo o sangramento. E depois que aconteceu o processo de coagulação, as células estão ficando retidas aqui no vaso. Então, elas conseguem seguir o caminho delas normalmente, sem escapar para fora do vaso, porque aconteceu o processo de coagulação. Vamos, então, assistir essa animação para poder ficar mais claro o que está acontecendo dentro da gente. Então, vai acontecer aqui um machucadinho no dedo. Essa pessoa vai cortar o dedo dela, tá? e vai começar a vazar um pouquinho de sangue. Aí, a gente está vendo agora esse pedaço aqui, ó, é o vaso tá? sanguíneo, e aqui foi onde aconteceu o machucado, tá vendo? As células estão saindo. Uma vez que essas células né, começam a sair, as plaquetas identificam onde aconteceu o machucado e elas começam a se aglomerar junto com a proteína do fibrinogênio, que é o que a gente está vendo aqui. Uma vez que ela começa a se aglomerar, ela tapa né, o... esse buraquinho e as células, então, conseguem seguir o caminho delas no... normalmente, né, sem escapar para fora do machucado. Então, aqui a gente está vendo, então, né, a, a junção das plaquetas e das proteínas, né, que é o fibrinogênio formando a rede de, de proteínas, e aí ele impede então, que essas células continuem saindo. Então, dessa maneira, né, o processo de coagulação consegue impedir que aconteça, que continue acontecendo o sangramento ou reduzir bastante esse sangramento, porque às vezes a gente faz uns, alguns cortes bem profundos na pele, pode acontecer, né? e aí é o caso de ter que fazer um outro processo, que aí a gente tem que ir lá no hospital e fazer os pontinhos, mas não, não é o caso da nossa aula de hoje, certo? Então, aqui a gente está vendo a formação da famosa casquinha do machucado. É por isso que a gente não pode ficar tirando a casquinha do machucado, porque aquela casquinha é muito importante para acontecer o processo de recuperação daquela área que a gente machucou. Bom, e por hoje é só. Hoje nós vimos, então, os componentes do sangue. né? Vimos que o sangue é composto de plasma, que é aquele líquido que consegue transportar água, proteínas, vitaminas, sais minerais e hormônios. Vimos também que outro componente do sangue são as hemácias, que transportam oxigênio e gás carbônico. Vimos também que existem outros tipos de célula também no sangue, como as células do sistema de defesa e as plaquetas. Vimos que o sangue é vermelho e viscoso, né? ele é um líquido vermelho e viscoso que está sendo transportado nas nossas veias e artérias. É, e que ele é, é desse jeito, né? ele é vermelho por conta de uma proteína chamada de hemoglobina. E vimos outro processo muito importante, que é a coagulação sanguínea. Vimos como acontece e também a importância desse processo. Bons estudos e até a próxima!